Sempre serei eu, mesmo só no breu. Confiar 100%, claro que só em Deus. E é o meu apogeu. Depois do coliseu, pras batalhas de amanhã. Pode ver, o tô Horas e horas trancado no quarto. Esperando o momento exato pra brilhar de fato. Sem ser ofuscado, e diante dos fatos falsos, vão se fuder Meus passos, vocês não. Um muro de concreto de sua falsidade breca Se olha na brecha por ela passa minha flecha Ela feito com suor da batalha de várias guerras Escalando Everest sub-zero de favela Eu sou um exemplo ideal Mas tenho bagagem na mochila Um ponto fora da curva na marginal da vida Sou lícito pra quem necessita e sua inspira Ilícito pra lixo que retrocede a corrida De que vigarista que quer sabotar na trilha Entre o banco e o volante tem um motorista não é carrinha, pilha, tão pouco de flexão Completa com gasolina que eu vou decolar do chão Ya, yeah, ya yeah Sempre serei eu, mesmo só no breu Confiar 100% é claro que só em Deus e seu é meu apogeu depois do coliseu Para as batalhas de amanhã o ah, é meu anonimato Horas e horas trancado no quarto de fato não. sem ser ofuscado E diante dos fatos falsos não. vão se fuder Os meus passos vocês não conseguiram prever Eu Calo meus demônios internos e cada qual coloco no seu inferno Não vem julgar meus rascunhos e só viu a capa do caderno ah, De cima da minha laje observo o sol Presto uma homenagem que quem deu fonego ao pó O mero personagem é só isso que eu sou o senhor bem conhece os mistérios, segredos, intenção das minhas preces Meu alicerce não é raiz de se preste, mas sei que daí de cima só é como a de um leque Seu vento sopra só pra impulsionar Nunca vai destruir quem nasceu pra edificar yeah. Sempre serei eu, mesmo só no breu Confiar 100% claro que só em Deus, esse é o meu apoge De amanhã o pódio é meu